Como é que é a malta do aço? Vamos lá aqui para mais um vídeo, mais um vídeo da saga Punt GT versão 2. Pois é hoje, hoje que dia é, hoje que dia é hoje? Hoje é o dia que a gente vai deixar o Punt GT na oficina, vamos fazer a primeira triagem do material que está efetivamente estragado, dar uma vista de olhos no elevador, ver o que é o carro que tem tem assim, assim de caras logo estragado e vou-vos mostrar. Qual vai ser a oficina, ou o preparador, ou o mecânico, ou como vocês queiram chamar, que vai tratar do .gt. O menino está ali fora, o que é que a gente vai fazer agora? Vai, vai tentar, tentar chegar à oficina. Chavinha da Fiat. Bem, vamos lá, vamos lá, está na hora de... Ah, espera, espera, temos que levar o quê? Temos que levar a malete e calma, está aqui uma caixinha da autopartes logística. Quer dizer o quê? Está mais material, está mais material. E eu até acho que aquele material é material do Ponto GT. Acho, não tenho certeza. Olha aqui o um menino fora, vamos lá ver onde é que ele está. <risos> vamos lá ver onde é que ele está. Olha o Júlio. ver se eu pega. parece um trator. <risos> então como eu estava a dizer, estamos a ir levar o carro, Já ver se isto, É só isto. Mas o mais importante, mas Ok, já sei, já sei. Estou aqui com o Eze porque o Eze é sempre aquela ajuda. Por causa daqueles senhores que às vezes estão nas rotundas, então o ex é sempre uma ajuda. Ai ai ai, aqui eu não sei se isto chega à oficina, então eu estava a dizer: estou a ir à oficina. E que oficina é essa? A Electro Car Experts. Vocês lembram-se que eu tinha falado com os homens lá que eles agora iam ter mecânica e eletrónica, eletrónica com o David e a mecânica já estava assegurada. assegurada por quem? Por um rapaz que é o Hugo Rosa, a malta dos track days conhece-o, a malta dos G40s conhece-o então ainda melhor, porque o gajo é o mecânico, o preparador, o dono daquele G40 verde que anda no autódromo a fazer ali um figurão, a dar tal tal, e muitos dos ondas que lá andam ia fazer um figurão daqueles, e pá, segunda a malta dos G40s que eu ouço falar, que eu um dia de ter um, que eu, pá, que queria um G40. O homem, o Hugo Rosa é o número 1 um dos G40s. E qual o melhor gajo para mexer num ponto GT? O número 1 dos G40s! Eu já falei com ele sobre o que é que queria fazer aqui, mais ou menos. Uh, ele vai ver agora o, o carro, vai fazer a análise dele, mas previamente ele disse-me logo assim: Meu, só me traz <risos> Porque é raro a pessoa que olha para um GT e disse assim, pá, eu quero mexer nisso, eu quero mexer nisso. Aconteceu-me isto, tá bem, já sei para onde é que vem. É. Aconteceu-me isto com o Eduardo do X Motorsport, que o homem está habituadíssimo ao tem e fez um trabalho brilhante, mas desta vez, como eu tinha dito, vou optar por alguém mais perto de casa para conseguir filmar o processo à todo. À uh, já sei que eu tenho que virar à esquerda. Agora, estou a caminho da Electrocar Experts, uh, vamos lá falar um pouco com o Hugo Rosa, vocês, quem não o conhece, vai passar a conhecer, quem já o conhece vai o conhecer ainda melhor, então vamos pôr o Homem a trabalhar do Puchetim! <risos> vai, fique por aí, vamos ter o Raza e o David da Electrocar Expert! E eu não disse que o homem era o homem dos Gico ó ó, está aqui um, está ali outro e ele já está a fugir. Viu um .gt e virou-se já lá para trás, mas está aqui um homem que gosta de .gt. É pá, tem que ser, né é? Ah, tu gostas, tu gostas de Fiat, tu gostas de Fiat. David, olha, faz uma coisa, traz o cá, cá para dentro, com o primeiro, a primeira parte, já vamos à mecânica, ele já se escondeu ali atrás, já vamos à mecânica. Vamos primeiro à parte eletrónica, que, que o que é que tu vejas? Já mas, aqui mas, aqui. mas Logo ah? à partida já vês que andou aqui rápido. <risos> mas mete cá dentro, mete cá dentro, caiu muita coisa que quase que funciona. <risos> <risos> e não é que conseguiste meter dentro da e oficina. Não é mal. Não. <risos> Só do carro chegar cá dentro já estou é satisfeito, pronto. Olha, David, uma coisa. Sim. Não sei, se, pô, eu, o que eu te vou dizendo, tu vais dizendo. Tu, tu que tens Fiat e estás, estás, estás habituado a mexer mais em Fiat na parte eletrónica, vais-me dizer ser é normal e um possível causa. Ah, eu vou-te explicar uma coisa antes de mais, <risos> é tudo normal nestes <risos> casos. <risos> é tudo normal. Tudo mesmo. o que varia, é, tudo é tudo normal. É charme. É, é faz, faz parte, faz, faz parte mesmo. Pronto, né? quem tem um Pugetia já sabe com o que é que conta. Pronto, olha, espelhos elétricos. Não funciona. Nenhum deles. Pronto. É, é crónico, tem já uma, um, uma coisa que acha claro, que Eu é... vou-te explicar a situação, tudo o que seja fios neste carro é normal a variar. A cabelagem... <risos> obrigado, a cabelagem... obrigado. <risos> a cabelagem utilizada por eles na altura não era boa, vai-se degradando com os anos e é muito comum, tudo o que seja elétrico neste carro está sujeito a variar, é mesmo Pronto, assim. é mesmo não assim. É, não é defeito, é feitiço. Pronto, outra coisa que não funciona, máximos, não dá máximos. Okay. Causas, manete, luzes, eu acho que tem luzes, eu acho que tem luzes. É pá, pode ser tanto uma como, uma como a outra, mas já substituí muitos módulos, muitos comandos destes, que também é normal a variar. <risos> Estás a brincar comigo. Aqui atrás, De praxe, stops não é... tem, piscas não dá. As fichas também se estragam. As fichas também se estragam. Um outro dos problemas comuns com estes farolinhos. é as fichas estragarem-se. Pronto. Portanto, não, não é nada que não esteja habituado, não é nada que não aconteça. Abrindo aqui a mala, para além das minhas câmaras, temos aqui uma coluna. Essa coluna tem um sistema de fixação. <risos> um sistema de fixação. Sistema de fixação low cost. Low cost, low, mesmo super low cost. Low cost. Mas olha, não caiu. Não caiu, meu a, é, é, a é é boa. Boa, meu, a fita é boa, a fita é boa. No não. cofre, David, temos aqui um alarme, quase que estava preso. pá é quase wireless, é quase os novos. <risos> e quase que funcionava. <risos> Mas este alarme, se não estou enganado, é é o que eles montavam de origem, exatamente. Era o que era montado pronto, de origem. Pronto, eu não tenho que sequer os comandos Sim. e, pelos vistos, nem alarme. Não, mas já, <risos> eles cortaram até o sensor do capô e por aí fora, pronto, não interessa. Já devia estar sem funcionar e devem ter iluminado. Pronto, aliás, isto o melhor é, é jogar fora. É, um alicado corta e vamos embora. <risos> e, e vamos embora. Depois, o carro falha, treme. Sim. Soluça, mas isso é que eu Depois é, já tem que ser com o Hugo, sim. Já não passa pelo meu departamento. <risos> oh Rosa! <risos> Espera, já temos aqui o Rosa, já temos aqui o Rosa, mas o, o David, o David, estava agora a falar bem do .gt e eu tinha as câmaras desligadas. É David, é verdade. <risos> repete o que estavas a dizer. Epá, uh, o que eu posso dizer deste carro? Se uh, nós formos a ver a altura dele, especialmente o GT1, um carro que sai em 93 ou 94, como não estou bem recordado, em comparação com os modelos que havia na altura, era, mesmo, era o melhor de todos. Era o mais luxuoso, era o mais espaçoso, era o mais bonito design, era o mais moderno. Esta carroçaria é desenhada pela Pininfarina, traz avisador de lâmpadas fundidas, traz ar-condicionado, traz dois airbags, traz vidros elétricos... E turbo! Assistida, e era o único que tinha turbo, isso é que é importante, porque tu na altura não tinhas mais nada destes Pocket Rockets com turbo. Tinha o XSI, tinhas o GTI mais tarde, o Cup. Tinhas os VTi's, tinhas tudo por aí fora... Sim, e, que a sair de baixo ao pé disto era uma canseira, isto sempre tinha turbo, não é? é se é for, né? tu fores a ver as especificações deles, só podemos comparar o que é original. Se fores comparar as especificações originais com todos os outros, os outros são anos luz atrás. Estamos a falar, é, são quase 10 anos de diferença dos carros, mas não são. Porque este carro sai em 93 ou 94, a altura do XSI, do Rally, do desses carros, é pá, e qual deles era melhor que o Punto GT? Hoje em dia, este, ah, é melhor porque curva, é melhor, é melhor porque isto, é melhor porque aquilo. Nós então, temos que olhar para o ano dele. Este carro traz coisas que mais nenhum trazia. Ah, a gestão eletrónica é superior a todos os outros. E sabes, sabes paraquê é que isto é? bom? Para não dizerem que eu estou a falar mal dos pontos GT. E tu também estavas a falar mal. olha faz... é agora o gajo agora a virar a Olha o gajo a virar Eu tenho um Fiat já há muitos anos. Tenho eu um sei, Fiat é? um, um, um, deste já há muitos anos e já passei por tudo com eles. Mas também temos de saber ouvir o bom e tem que saber ouvir o mau. Concordo, concordo. Tu, tudo o que é fios neste carro não parece... tem, confere que eu travo e acendo uma luz a dizer stop é dizer que não tem stop. Exatamente. E eu, é eu uma... pensava que era par e vai oficializar. E isso é uma carro. tecnologia que, que hoje em dia é muito. <risos> <risos> é, esse stop é se tens olhos, para. <risos> <risos> Pronto, é, é, é uma tecnologia que estavas a dizer que. A dentro, utiliza bastante mais tarde, a própria Mercedes e por aí fora. Pá, estamos a falar de um carro mais uma vez, este é de 96, sim, mas sim, saiu em um 93 ou um 94. Há 20 e não sei quantos anos, Rosa, dizer... pô, Rosa, pô, estás já te sentes orgulhoso? Não, a mistura geral desta ordem é muito acima da média. É. É. Como eu estava a dizer, agora sim, vamos arrancar para o amigo Rosa. O Rosa é o número 1 um da G40, é g40. Ah, e nós um, não gostamos de entender isso. Não, não, é o um número 1, é o um número. Eu só, eu só conheci ele. Pronto, estou ao número 1, exatamente. Que é o homem que anda a picar as ondas no autódromo com um G40. Portanto, ah, é o número 1, é o número 1, é o número 1. E vamos, vamos, vamos, tirando a fuga de escape que já ouvi na chegada. <risos> é Epá, estão prontos. Olha, David, põe lá a trabalhar, tu gostas para o trabalhar. Põe lá trabalhar. É a trabalhar. é a tua cara mesmo, David. capô aberto. Ah, cara, se um cubota. Queres que ir, ir, ir andar? É melhor. Queres que tentar andar? É melhor. <risos> eu quero andar. Sou rosa, estás preparado para sentir o carro mais forte da tua vida? Tens assistência em viagem? Tenho, tenho seguro, tenho assistência é, tem -se em viagem. E depois vocês dizem como é que goza com o Punto Tem Qualquer gajo que anda aqui, olha. Goza com, com, com o Punto GTI. Qualquer gajo que anda aqui, goza com o Punto de GTI. depois dizem que sou só eu. agora não parece mal. Não, estás <risos> a conseguir sair da oficina. Não, eu quero que tu faças assim. Olha, Diz logo que já... É estilera, é o quê? O quê? É e tira aí! Convém, né? Convém, convém, convém! Vai devagar! <risos> Vai devagar! E o que estava era que eu fosse rápido! Então vamos lá! Daqui pode o deserto! Tem umas aí na, na suspensão! Eu vejo, pega bem em cima, é, é que eu estava é para dizer. Não Está com Disques? Disques, <risos> yeah. <risos> yeah, ali falha yeah, e se pisares a fundo, ele anda aos sulapancos. Primeiro, então. Também tem a luz de injeção acesa, está a ser um erro qualquer. Já viste o volante como é que vai? Yeah, e o, manete, o volante vai assim e o manete vai assim. Isto é pneus. É, sei lá se será é. pneus, será algum apoio de motor. É. Meu? isso os pneus eu já sei que eles estão é, mal, sim, umas lonas linhas linhas linhas linhas linhas linhas mesmo, linhas. sim. Não puxar de nada, não né? é? Puxa o que tu quiseres, filho. É, é. Bem, deve estar tudo relacionado, temos que avaliar isto. Né? Porque eu, anda mesmo aos sublavancos, mano. anda mesmo aos sublavancos. Vamos separar as coisas a metá pisares aí tipo 70% do acelerador e até sente -se o turbozinho a querer encher e a fazer aquela pressãozita. Ah, é, estes carros também a nível de facto já sabes que são meio melindrosos, né? basta ter para aqui alguma... Olha a maneira. Está engraçado. O <risos> Gil diz que é hula-hula. É hula. uh, tem que agora, tem-se bater tudo. Mas pronto, todas, as, as, todas as, as minhas queixas estão a ser confirmadas. É, é. Pouco. Então olha, vamos lá à oficina, vamos ao yeah. e dar uma primeira olha, olha dela, é. olha dela, eu nem vi este carro ainda por baixo. Vamos lá ver que, que, é que a gente se a gente descobre coisas que não quer. Pá David! Chegamos cá meu! E o gajo puxou? E o gajo cortou primeiro e segunda, corajoso! Conseguiu meu! 30 minutos para acordar primeiro e 45 para cortar a segunda, mas. Olha, cá em baixo, devido, temos tanto óleo fora como dentro. <risos> assim não é faluja. Yeah. É uma técnica milenar. <risos> está, está sempre lubrificado, não é? Sempre. Olha, mas olha, temos catalisador, panela do meio, panela final. Esta é a é original, é, não é? Isto é assim. Este é, parece possível, não é? Não, isto é, é assim. É, é não é? Yeah. E a mega fuga de escape, não? É ali. Não yeah, sei se yeah. consegues ver. Eu consigo ver, não ah. sei se consigo apontar com o. É mesmo a cabo. nos coletores. Yeah, yeah, na yeah. de assentamento ou seja, os coletores devem estar empenados pá, com certeza, não é? tem que se analisar mas a nível mecânica parece-me estar mesmo todo original pá, isso é o ponto bom, meu não há aqui nada de dos isso é bom, meu nunca ter levado assim. curiosos, nunca ter levado curiosos é muito bom pá, tem aqui umas filhos e três anos, nada de mais <risos> Olha lá, isso era suposto eu só deixar o carro hoje e ninguém fazer nada. É diagnosticar. só diagnosticar. é logo a dar umas ânsias. Hã? <risos> vamos lá, para quem não queria mexer num ponto GT, está cheio da vontade. É relativo à vontade, sabes como é que é? <risos> está cheio da vontade. Bem, o homem está com tanta vontade de mexer num ponto GT que já tivemos para ali desligar tubos e ligar tubos, estava coisas mal ligadas? É o mal deles, é. É as invenções? É Agora, vamos ver se as que estavam bem ligadas não estão rotas, vamos cimentar assim. Está para aqui ainda mais gato. É, faz mais pressão. Ah? É, faz um pouco mais pressão. Faz mais pressão. Mas continua a falhar. Tá. Portanto o falhar não, não era da ainda. As rodas estão um bocadinho melhor. Mareto também. Parece que sim. Bem pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Que estes homens não largam o carro. Agora estão para aqui a fazer ver os erros, né ver os erros. E estão cheios da vontade de trabalhar no GT. No o próximo vídeo já vai ser com isto mais ou menos diagnosticado e vai ser eu a trazer material. Davi, é, olhas para a câmera, estás mesmo um bocadinho cheio da vontade. Aqui de volta a estão desorientados o mesmo. Até o, até o gajo que não queria mexer no Ponte já está com vontade. Já, não tarda a comprar um. <risos> Bem, hum. já sabem, se vocês agora quiserem fazer serviços de manutenção mecânica, etc., venham aqui. Os homens querem, não passem aí à, à minha frente, porque agora o podia GT está aqui na linha, na linha de montagem. Venho aqui, ora, BMW, G40, GTIs, ponto GTs e também a parte de eletrónica ali comigo, David, a mecânica aqui com o HR Garacho, o Rosa, número um dos pontos GTs a partir de hoje. A partir de hoje, número um dos pontos GTs. diga que o a sério. <risos> não, número um dos G40 já é. vai passar a ser o número um dos pontos GTs. Isso é garantido, porque a vontade que o aumentar tá é garantido. Bem, vou deixar na descrição o link dos homens, se quiserem aqui fazer as revisões etc, e a parte eletrónica e vou deixar também as minhas redes sociais. Fiquem bem, fiquem atentos aqui à evolução do .gt que, que isto que a vontade dos homens, isto vai andar, vai andar como nunca. Bem, eu sei que já tínhamos encerrado o vídeo, mas os homens estão fisgados. Então, este aqui fez um diagnóstico ali do piscas e acende luzes e da erro, e deu o quê? O erro do... Do Sensor. Fomos, eles foram buscar este, que também está estragado e acabamos por colocar um do, do quê? É do... olha, equivalente ao Fiat Bravo em 1400, 12, 12V. Que, supostamente é a mesma coisa. É exatamente igual. A referência é igual. É, ok. A referência é igual. Então, tínhamos um knock sensor diagnosticado, estragado e efetivamente comprova que estava todo partido, já montámos um e vamos agora fazer o quê? Vamos testar. Yeah. Bem, se eu falhar a primeira, já se viu que não era o sensor. Olha, e não é que era o sensor! <risos> tu tinhas de resolver isto, isto hoje? Mas <risos> depois fico a pensar no assunto Estás a deixar contente, caralho, já, já, já gosto mais do Puntos e que... só tu que estás contente. Ainda tem como as <risos> aqui. É. Mas está muito melhor. É, não tem, nada. Não tem nada a ver, meu. Sim, que a gente também tá, estamos a testar um sensor usado e velho. Atenção, temos e que arranjar um novo. E do outro carro. E... Mas para testar, para despistar, é. para despistar, Pronto, já tenho uma coisa para, para arranjar. É um... Está anexados à lista. O pessoal fala mal disto, mas isto até não é assim que então mal. E agora para guardarmos, lá na garagem. Sim? Não está a falhar nada não. não. Esmaga lá, galera, vê se faz pressão. Mas já passou o um meio. Mas, aí. Já estava a passar o um meio, exatamente. Bem, desta é que é de vez. Olha, é. já apagou os luz da injeção. E já, e já não temos erros, e já não temos erros. Um que vou dizer acesas, milagre. <Yeah. risos> Bem, agora sim é, é de vez. Pronto, agora arrumamos o carro vamos não fazemos mais nada. Não, hoje não. Hoje, hoje não. Está, está combinado. vá. Está diagnosticado, primeira falha que era a bruta, era o sensor de detonação, erros apagadinhos, está tudo a funcionar. Passamos à... a fase seguinte. À fase seguinte, que é? Não estou fora? Epá, provavelmente. <risos> pronto, então pronto, a gente depois vem aqui ver o que é, o que, é que o homem decidiu, logo se vê, Sim. vai, gás! Yeah.